E aí, tá confuso? Mas não é só para você não, o mercado tá bastante confuso, mas eu vou tentar aqui elucidar um pouco dessa confusão, a gente vai dar uma olhada aqui então na SP500, fala também do índice dólar, na inversão da curva de juros, tem é algo importante, você tem que prestar atenção aqui, é algo crítico já começando a acontecer e é óbvio, a gente vai falar também do nosso querido aí Bitcoin, então vamos dar uma olhada, não se esqueça aí, se você já está acompanhando o canal há mais tempo e gosta do conteúdo do canal, vai aqui embaixo, ó, aqui embaixo do vídeo agora e a Aperta esse botão do like, né? compartilhe esse vídeo com seus amigos se você puder e também se inscreva no canal se você não está inscrito, ativa as notificações para você não perder também nenhum vídeo. Lembrando que terças e quintas a gente vai estar tá fazendo aqui então live trade no canal às 10 da manhã, tá? Bem bacana, a gente está encontrando oportunidades, eu estou mostrando para vocês como, como eu faço para analisar oportunidades no mercado e como operar aí para né? não ter risco, é independente que o Bitcoin faça, tá? Bitcoin subindo, descendo, a gente vai dar um jeito de ganhar dinheiro nesse mercado aí, tá? que não é tarefa fácil não, pessoal, tá? Então, não perca aí o Live Trade na próxima semana, com certeza você vai gostar. Vamos começar aqui, então, falando primeiramente do, da SP500, caras, tá? O mercado está confuso, não é à toa não, tá? Só SP500 está formando aqui segundo doji aqui, tá? segundo doji aqui, pelo menos o doji verdinho, né? Então, isso que mostra uma certa confusão no mercado. Segunda semana, né? Segunda semana de doji aqui, esses dois dojizinhos... Ah, então, isso mostra a confusão no mercado, não sabe para onde vai com o pau, o que, que o Paul vai falar, o que, que o mercado vai fazer, tem banco entrando em colapso, não, o banco foi resgatado, mas não foi impressão de dinheiro, é, sabe? É, é um monte de coisa acontecendo, então isso torna o mercado é, complexo aí, nessa né, incerteza. Uh, na minha opinião, tem que tomar muito cuidado, tá? Na minha opinião, eu acho que, é, eu, vejo, que eu vejo o Paul falando na, na, última, na última fala dele ali, é muita mentira, tá, pessoal? Para mim, me dá a impressão, sabe o que me dá a impressão? da última reunião eu estava pensando aqui olhando até revendo ali o que ele falou é que é um cara que sabe que é um sistema totalmente né um Ponzi que é uma, uma fraude gigante e o cara está tentando mascarar o máximo possível porque não pode ser sabe é uma coisa que não, não dá para entender né? e, e fala que não é impressão de dinheiro que é aumenta do balanço lá para é um empréstimo para o banco cara não tem isso é o, o banco central não está é, tá quebrado tá é, é basicamente isso o banco central já está é, quebrado a única coisa que você que fazer lá é imprimir dinheiro. Então, é, eu acho, vejo muita mentira, muita coisa acontecendo ali e as pessoas é, acabam acreditando nisso, né? achando que estão seguras com seus dinheiros dinheiro no banco. Né? Dinheiro não, né? moeda Fiat no banco. Então, tome muito cuidado se você está aí é, né, dolarizado esperando o momento para comprar coisas também. Eu acho que está com muito dólar no banco. Né? Ou mesmo o dólar aí no né, papel, acho que tem um risco muito grande, tá? Então, eu acho que sim, vale a pena você estar se expondo aí em ativos uh, mais arriscados com Bitcoin, né? Ou até mesmo, né? Por exemplo, ouro, outras coisas, para você ter uma, uma proteção contra esse, contra esse cataclisma que a gente pode ter aí, sim, em relação ao dólar, né? Porque a qualquer momento o dólar pode entrar em colapso. Eu acho que esse colapso não vai vir para agora, eles vão conseguir aumentar esse, essa, esse esquema Ponzi por mais tempo, tá? Eu acho que isso vai acontecer. Mas esse ano, na minha ver a gente vai ter aí uma... Uma... uma, assim, uma, uma uma grande uh, recessão nos Estados Unidos, eu acho que isso vai acontecer esse ano, e aí sim a gente vai ter esse pivô do Fed oficial, né? ou seja, eles cortando taxa de juros, muita cabradeira acontecendo, e a gente vai ver assim a pior pernada do o mercado está por vir, pessoal. Tá? Eu acho muito difícil uh, não vir uma pernada muito forte de, de baixa para SP500, tá bom? E daí, como o Bitcoin vai se comportar, né, a gente vai ter que ver, tá? isso eu posso, inclusive, trazer na próxima semana algumas uh, informações em relação a isso que eu venho estudando. Né? Uh, eu acho que o Bitcoin ele pode não se comportar muito bem, é um ativo que tem muita liquidez e gera é, incerteza ainda. Então, isso pode já dar problemas para o Bitcoin. Então, tome cuidado com quem fala muito em Bull Market. Bull market, agora a gente vai bater lá um milhão de dólares para o Bitcoin, cara. Então, tome muito cuidado. Uh, eu acho que esse colapso. É, do dólar nesse momento não vai vir, tá? Eu acho que a gente tá próximo sim, mas eu, uh, obviamente, não é uma boa ideia você não ter, você não tá exposto em Bitcoin. Tá? É, é bom sim, mas não faça uma exposição muito grande, porque com esse pequenos corrigindo aí, acho que Bitcoin, essa correlação, ela pode sim levar levar o, o, o Bitcoin a corrigir bastante, tá, pessoal? Então, esse é o ponto principal que eu vejo. Uh, e o motivo disso aqui também, ó, só eu mostrei pra vocês isso no outro vídeo, tá? Mas eu vou forçar, reforçar aqui um ponto importante, que é a inversão da curva de juros aqui, né? A gente está tendo aqui a conversão da curva de juros, ó, que no um patamar que a gente nunca chegou, tá? A gente nunca veio no patamar tão assim, tão embaixo, tão lá embaixo, tá? Então, todas as vezes que a gente chegou aqui numa inversão aqui abaixo de zero, a gente teve, a gente teve uma recessão nos Estados Unidos, tá? Uma crise muito forte, né? Aqui Black Monday, bolha.com, bolha subprime. Foi uma, uma crise gigante, olha só, aí a inversão nem chegou, nesse, Nem chegou tão. Perto quando estava aqui, tá? Então, para mim, o que tá por vir aqui agora é muito pior que viu lá em 2008. Não é só por causa desse gráfico, não, tá, pessoal? É por outras coisas também, mas aqui já mostra, dá uma ideia, tá? Por que que isso aqui vai ser tão pesado aí, essa próxima crise aí, tá? Vai ser muito forte. Ah, então, é bom você se preparar. E o que acontece quando a gente tem aqui, ó? Essa subida dessa. Na curva de juros começa a se recuperar aqui, ó. A gente acaba tendo, né? Um problema muito grande na, na, na SP500 dos mercados. A gente começa a ter essa. Essa queda muito forte aqui. Inclusive, se a gente comparar aqui a SP500, só botando o gráfico junto aqui da SP500 só para você ver, é, você pode ver que quando essa curva de juros ela começa a subir, ó, você conseguir arrastar isso aqui para cima. Eu acho que não vou conseguir aqui agora. Deixa eu fazer o seguinte, vou botar aqui em outro gráfico aqui para gente poder ver junto. SPX, botando em outra, outro. SPX, novo, nova escala de preço, tá aqui. ó. Tá, então, é só, agora eu vou conseguir mover esse gráfico aqui para cima. Espero, não estou conseguindo agora sim tá só então a gente pode ver que olha só quando essa, essa curva de juros ela começa a se recuperar a subir aqui ó a gente tem a pior pernada para o mercado então é basicamente o contrário né a curva de juros começa a recuperar o mercado começa a despencar aqui e, e despencar forte tá não é qualquer qualquer caidinha não é, é, é cair muito forte aqui durante uma recessão a, a, as, P500, as bolsas caem muito forte então para mim a uh, momento que essa, essa curva aqui começar a se recuperar, pessoal, a gente pode ter sim essa pernada grande pra, de baixo aqui para os mercados, né? E, e uh, eu acho que o Bitcoin provavelmente vai junto. O Bitcoin não é um hedge contra a recessão, tá? Isso é importante vocês entenderem. É né? um hedge contra o dólar, contra, né? Problemas do dólar, mas as pessoas estão achando que agora tudo vai entrar em colapso. Uh, os bancos todos vão botar seu dinheiro em Bitcoin. Eu acho difícil isso acontecer agora nesse momento, tá bom? Sendo bem honesto com vocês, sendo bem realista, eu acho que isso não acontece. Mas eu quero sempre estar acumulando o máximo de Bitcoin para o longo prazo, tá? Essa é a minha estratégia. O longo prazo, o Bitcoin eu acho uma, é excelente. Eu acho que sim, o Bitcoin vai bocanhar muito espaço aí que hoje em dia tem tá, tá outros mercados, como por exemplo o ouro, que tem 10 trilhões de dólares de capitalização de mercado. Eu acho que o Bitcoin vai conseguir, né? Só o Bitcoin chegar aí nessa, nessa, nessa capitalização de 10 trilhões, tá? Isso hoje em dia vai acontecer com certeza e passar o ouro, né? É a minha visão. Mas é, por enquanto, ainda aí, tá? A gente tá é, na infância do Bitcoin, tá? Eu acho que. Pode gerar uma certa incerteza, as pessoas quando vão para os ativos podem acabar não optando muito pelo Bitcoin, tá? Infelizmente essa é a realidade aqui agora, nesse momento, tá? Então, uh, falando para vocês aqui que eu estou olhando, tá? O DXY, comentando para vocês rapidamente aqui também, o DXY aqui, cara, olha só, ele tá rompeu de novo essa linha de tendência aqui, essa, essa LTA né, tá numa região aqui crítica agora, né, aqui nesse momento, tá, é, parece que o DXP gostou um pouquinho agora que tá, tá se recuperando aí, né, uh, com a expectativa de aumento dessa, da, das, das taxas de juros aí que, que o Paulo prometeu, que eu acho que não vai conseguir cumprir, né, essas taxas, acho que a gente tá bem perto de, de ter esse pivô, né, e acho que vai ser ocasionado isso pela, pela uma crise que vai acabar surgindo, uh, mais importante lembrar também que o, as commodities vão começar a subir muito de preço, aí especialmente o petróleo, tá? O petróleo acho que teve essa queda grande. Não sei se você puxar o gráfico do petróleo aqui, uh, o petróleo teve essa queda muito grande e, e um, ocasionada aqui. Até comentei pros, em uma live aqui sobre isso. Uh, Cari commodities aqui, petróleo. O petróleo é muito forte aqui, mas formando uma divergência bullish inclusive no semanal aqui, tá, pessoal? Lembrando que a gente tem as reservas lá dos Estados Unidos estão praticamente encerradas, né? reservas de petróleo dos Estados Unidos acabaram lá e acho que eles vão ter que acabar comprando dólar mais, uh, comprando uh, petróleo mais caro, né? Essa é a questão toda aí. Acho que em algum momento o petróleo volta a subir. E petróleo subindo com dólar fraco, isso aumenta muito forte a inflação. Então, eu acho que eles vão ter que manter, tentar aumentar o máximo possível essa taxa de juros aí por mais tempo, porque senão a inflação vai só piorar com o aumento dos valores commodities. aí, tá? Então, esse é um ponto importante também que você tem que levar em consideração. Uh, mas, resumindo, pessoal, eu acho que, honestamente falando tudo que está acontecendo aqui agora, tá? a gente só vai conseguir ver um, piv um pivô do Fed, ou seja vendo essa, essas taxas de juros caindo com, com um início forte de uma recessão, uma crise muito grande, aí com desemprego né, disparando muito forte, que acho que isso vai acontecer em algum momento, beleza? Então, caras, vamos lá, vamos falar agora aqui sobre o Bitcoin, que é o mais importante, vocês vieram aqui para isso, né? Antes de mais nada aqui, só deixar um recado para vocês, importante, se você está operando aqui Bitcoin, outros mercados também, vou deixar o link para você criar a sua conta aqui na, na, aqui na OKEx, né? que está apoiando aqui o meu canal, link aqui abaixo na descrição, muito fácil você criar a sua conta, com certeza você vai gostar, gostar da é OKEx, tem muita liquidez lá, é a segunda maior corretora de cripto, tá? que está apoiando também aqui o meu canal. Tem um aplicativo muito legal lá também, a questão do Web3, que você pode gerenciar DeFi direto no site lá da, da corretora, tudo de forma descentralizada, sem ter que depositar dinheiro lá, tá que é muito legal. Também tem o Earn, renda passiva, é muita coisa mesmo, estão querendo entrar pesado no Brasil lá. E tem a questão do Pix também, tá? O pessoal voltou para mim sobre o Pix. Né? Tem a questão do Pix e até 10 mil dólares de bônus aqui. ó. No site deles, aqui eles criaram um site, aqui, uma página aqui do canal, que é o único canal brasileiro que tem essa, essa promoção aqui, é o meu, tá? Então você pode ganhar até 20 mil dólares em prêmios aqui, tá? Só abrindo essa conta aqui na corretora, é, com o link aqui no canal você pode já concorrer 10 mil dólares de prêmio, tá não precisa, não precisa depositar nada, já concorre aí a Mystery Box de, de, de até 10 mil dólares e depois mais 10 mil dólares em margem para você operar dependendo do volume que você estiver operando, depósito e volume, tá então tem todas as regras aqui na página da, da OKEx, dá uma olhadinha que você vai curtir a corretora, eu estou operando nela inclusive no Live Trade mostrando para vocês toda terça quinta-feira como usar aqui a OKEx, tá? com certeza você vai curtir bastante e em breve vai ter tutorial também aqui no canal. Então vou falar do Bitcoin, que agora sim, agora sim, nesse momento, falar de Bitcoin. Cara, o que eu tô vendo no Bitcoin agora é o seguinte, ó. Bitcoin bem parecido com o que a gente tá vendo com o SP500 também. Ah, um momento de indecisão, tá? Esse candlezinho aqui mostra aqui, ó, indecisão. Esse Doji aqui tava, inclusive, até com um corpo menor, né, que a gente pode ver. Mostra indecisão aí, tá? O mercado não, não, não, não sabe o que, que fazer aqui agora, nesse momento. Tá com uma, uma certa, né, ou su vamos subir, vamos corrigir mais para essa região dos 25. Tá? Então fica um pouco nessa, nessa indefinição. Mas se a gente baixar o gráfico que a gente pode ver esse Doji, né, formando também obviamente aquele padrãozinho que eu não gosto muito no topo, né, um padrãozinho que é aquele padrão de, vamos ver se eu consigo desenhar aqui, vocês conseguem reconhecer durante o desenho, É esse padrãozinho aqui, ó, pessoal, chato, que padrão é esse aqui, ó, tá, olha só, a gente tem um padrãozinho aqui formando que pode virar, então, um padrão de diamante, né, pessoal, então, um dogezinho aqui formando esse diamante, e é um padrão que no topo é muito perigoso né porque ele geralmente no topo ele acaba de, é, tem mais chance de acabar rompendo para baixo tá na análise técnica é isso né mas o Bitcoin surpreende bastante temos bastante cuidado aí que o Bitcoin acaba surpreendendo bastante aqui o alvo desse padrão aqui seria basicamente isso né? essa projeção né desse topo aqui até o fundo né? então se, ele, se se acabar rompendo para cima que a gente tem a gente tem Bitcoin buscando essa casa aqui dos 30 mil dólares 30 mil 30 mil e 300, 400, dependendo onde romper. Aí para baixo aqui poderia buscar, onde romper também, obviamente, seria buscar aqui a casa dos 25 mil dólares. Eu acho que a gente vai andar aqui nesse padrão um pouco mais de tempo, né cerca aí mais de dois dias aqui, ficar se assim, enrolando aqui nisso aqui, tá? Acho que final de semana não tô vendo um rompimento desse padrãozinho aqui, desse, desse diamante, mas é importante ficar atento. E geralmente esse padrão aqui tem algumas armadilhas, tá? Geralmente o lado que rompe primeiro, muito forte, digamos assim é o lado que o Bitcoin não vai romper. Ele sempre acaba deixando a galera preso numa zona e busca o outro lado, tá? Então, é, é o que eu tenho visto ultimamente nesses padrões de diamante. Ele rompe para um lado aqui, digamos, para baixo, ó, faz um rompimento para baixo e, pum, volta, faz uma armadilha e volta com tudo para cima, tá? E a mesma coisa pode fazer para cima. Se ele romper para cima muito forte aqui, ó, deixar, no caso, uma sombra muito grande e voltar forte aqui, pessoal, pode ter certeza que a gente vai buscar a região aqui dos 25 mil dólares, tá? Inclusive, aqui nessa região lados dos, dos, dos, dos 29.200 que a gente tem, Bastante liquidez aqui, eu comentei para vocês no live trade. Continua essa liquidez aqui na BitMEX, também aqui na Binance, aqui, olhando 7 dias, a gente pode ver que essa zona aqui, ó, até a região dos 29.200, a gente tem liquidez aqui no Bitcoin, tá? Então, para mim, não se perderia um falso rompimento para cima e a gente buscar a região mais abaixo, tá? Então, qual que é a estratégia ideal aí, né? Para a gente poder operar esse, esse, esse, esse padrão aqui. Eu acho que aqui dentro não tem muito o que fazer, tá? Se você está se posicionando aqui dentro, você está simplesmente jogando a moeda, 50% de chance de rouber para um lado ou para o outro, tá? Eu acho que é isso. É, eu estou mais bullish para o Bitcoin, mas acho que ele pode buscar essa região aqui dos 25 mil dólares. Aqui é eu vou estar tá interessado em me expor mais aqui, tá? É... Então, a minha estratégia para operar esse padrão aqui agora, eu vou esperar o, o rompimento. Se a gente tiver esse rompimento aqui para baixo com o Pinterest caindo muito forte tá, dependendo aqui como, como, como vai ser com muita liquidação, né, muita liquidação aqui, a open interest forte, a gente pode sim ter essa armadilha para cima, tá, eu acho que isso pode acontecer, então eu vou ficar interessado em ver esse, nesse rompimento abaixo baixo se, se isso acontecer, se for o open interest subindo aqui nesse rompimento né, daí eu vou estar interessado em talvez inclusive fazer um short Bitcoin aqui tá, então se esse open interest começar a subir nesse momento aqui com essa queda a gente teve inclusive o open interest caindo aqui, ó, o open interest caindo também, forte, né um... Então isso é um, é um sinal bullish aqui para mim, por enquanto aqui, né? Mas é isso. Se o Openers começar a cair com essa queda, para mim a gente vai continuar é, um, a gente continuar aqui. Pelo menos eu não acho que isso é provável de acontecer. Né? E se subir, se o open interest, se o, se o romper para cima com o open Interest aqui no caso subindo, pessoal, é grande chance de a gente continuar essa subida aqui, tá? Mas eu acho que tem que cuidar aqui para essa região dos 29.200 tem que cuidar aqui. Ó, eu botei um alerta, inclusive, porque se formar uma sombra aí nessa região a gente pode sim ter uma oportunidade grande de short no Bitcoin, tá? Eu tô com uma ordem pendurada ali, uma ordem pequena ali na, na outra corretora, na Prime SBT, que tá apoiando também o meu canal, tá? A Prime SBT tá dando até 7 mil dólares também, vou deixar o link para vocês também aqui abaixo na descrição é, do vídeo, tá? Então, pessoal, então aproveita, cria a conta também na Prime SBT. É, eu mostrei pra vocês ali, deixei algumas ordens penduradas, mas valor bem pequeno mesmo, tá? Não tô muito animado de, de dormir e deixar a ordem pendurada ali, não, tá? Só se. Só se realmente, uh, ordens pequenas que eu, po eu possa arriscar, porque eu tenho que ter um stop essas ordens, tá? Então, na região, região dos 29.200, eu vou estar interessado aqui é, em shortar, caso o Bitcoin deixar essa sombra, né? Eu quero ver uma sombra grande aqui nessa região, tá? Um, uma sombra grande formando, né, Para a gente poder, pra poder, aí sim, poder entrar um pouco mais pesado mais pesado nesse, nesse short aqui, tá? Uh, então é isso, pessoal. Agora é esperar esse rompimento né, e ver se o Bitcoin vai buscar a região ou buscar a região do lado dos 30 mil dólares ou a região dos 25, tá? A gente vai ter que esperar aqui essa zona. Eu estou bullish com o Bitcoin. O motivo todo, uh, motivo todo aí também que, que, eu, que eu estou bullish aqui, pessoal, eu até comentei para vocês na, no live trade, é aqui devido ao Open Interest. Né? A gente tem zona de suporte muito forte do Open Interest aqui e a gente tem muito short nessa região aqui dos 25 mil dólares né? até a região dos 24 aqui que tem short que vai estar preso aí sim Uh, na minha opinião, então até a região dos 24 ali a gente vai ter uh, um suporte aqui do Open Interest, tá? na, na, na minha visão, né? se a gente perder os 24, daí a coisa fica perigosa e eu começo a ficar bearish, bearish com o Bitcoin, tá? Enquanto o Bitcoin não perder os 24, eu estou aí, né, bullish aqui por enquanto, acreditando que o Bitcoin pode buscar ali a região dos 31 mil dólares, tá? Que é o alvo lá de Fibonacci, a região de 618, eu já mostrei para vocês em outros vídeos, tá? É, então, basicamente isso, eu estou acompanhando. Inclusive, aqui uma pessoa do, do grupo também, do, do, aqui o Gustavo, lá do grupo, do grupo do Discord, comentou aqui também sobre esses suportes do Open Interest, tá? E isso que a gente vai estar tá analisando no, também no Live Trade na semana que vem. Inclusive, eu fiz um conteúdo aqui no Discord, né? Explicando exatamente como funciona esses suportes do Open Interest. Eu aconselho você a se tornar VIP do canal para você ter acesso a esse conteúdo. Com certeza você vai gostar bastante. Né? Eu estou fazendo aqui uma... Umas aulas específicas de Open Interest, que é o melhor indicador que a gente está usando aqui para poder buscar oportunidade de trade, tá? É, então, cara, eu acho que basicamente é isso. Também aqui, obviamente, tem que acompanhar, né? Esse Bitcoin ele pode acabar formando um canalzinho de baixa aqui também, olha só. Essa, se você desenhar aqui agora essa, essa, esse triângulo, essa, esse, esse diamante aqui, você pode também ver aqui, ele pode acabar formando aí, ó, um, um padrão aqui, um canalzinho também nessa zona, um canal de baixa. Então tem que ver como, como, como vai ser que se vai acompanhar, tá? Esse 2 é... Esse diamante pode formar um canalzinho de baixo também para o Bitcoin, tá? Então, vale a pena também traçar um canal aí no gráfico de vocês. Né? Eu só não faço isso aqui para não deixar muito confuso aqui os, os, os vídeos, tá? Tento deixar o mais simplificado possível. Uh, mas isso é minha visão para o Bitcoin. Então, caras, eu acho que basicamente é isso. Também aqui, ó, só mostrar para vocês aqui os pontos de liquidez rapidamente. Então, no, no curto prazo aqui, 12 horas, dá dar uma olhadinha aqui pra atualizar para vocês. vai fechar o vídeo. Então, aqui 12 horas a gente tem liquidez tá bem próximo dos pontos de liquidação aqui, né? Dos pontos de liquidez que eu tô vendo aqui no high Block. Ó, pegou aqui embaixo, aqui agora, nesse momento, tem liquidez na região aqui dos 28.400, tá? Então, pode ser que ele volte a subir aqui, grande chance de Bitcoin voltar a subir, aqui para os 28.400, talvez, 28.000 e pouco, aqui formar, ó, acabar esticando um pouco mais essa, essa linha, ó, fazer isso aqui, ó, né? Voltar para 28.400 aqui, mais ou menos, voltar a cair e ficar mais tempo nessa zona, tá? Então, o que tá aparecendo para mim aqui, olhando o 12 horas para é, é, Bitcoin, quem quiser pegar esse trade aí pode ficar aqui dentro desse, trabalhar dentro desse, desse, desse, desse diamante, tá? Mas acho que não é algo que tem uma boa, um bom risco retorno, na minha opinião. Olhando aqui os 7 dias, já mostrei aqui a região dos, dos 29.200 dólares, que é um ponto que eu acho uh, importante, só atualizar de novo para vocês aqui. aqui a gente pode ver aqui na região dos 29.200 e também aqui essa zona que ele acabou de pegar, né? Acabou de pegar e tem lá abaixo aqui, ó, a região dos 25.500 dólares, tem liquidez, né, informando. Depois só lá nos 22, tá? Para mim, se perder os 24, a coisa fica bem difícil pro Bitcoin, tá? E tem aqui a região a região dos 29.200 até a região aqui dos 30.000 e 30.700 dólares que tem liquidez, que é o ponto, inclusive, é o alvo potencial alvo aí desse desse diamante se romper para cima, tá bom, pessoal? Aqui o high block a gente pode ver também os, os mapas de liquidação aqui também da Binance. A gente pode ver que tem muita liquidez nessa zona aqui dos 27 mil dólares. Tá para atualizar isso aqui de novo também, porque eu estava vendo isso aqui algumas horas atrás. Aí, região dos 27 mil dólares tem liquidez aqui também que o Bitcoin poderia buscar. Que a base ali, ó. Foi, foi, já buscou, acabou de buscar essa região ali, tá? Então, buscou essa, essa liquidez ali. Então, impressionante como, como esse indicador funciona muito bem também aqui. É muito bacana de acompanhar. Eu uso muito para poder buscar as entradas aqui, né? Inclusive, mostrei no live trade ali a entrada que eu queria fazer na, na Phantom, né? Usando esse indicador. Infelizmente, não pegou a liquidez. Tá? Agora aqui tem muita liquidez para cima aí, tá? Eu acho que grande chance do Bitcoin voltar para essa zona aí dos 28.300, pelo menos. Tá? E a última ferramenta aqui é a Vesco, que é muito interessante. Você pode olhar aqui a alavancagem, todas as alavancagens aqui para o Bitcoin, né? Lembrando que todas as ferramentas aqui estão aqui no link, na descrição, os links estão aqui na descrição abaixo. A gente tem muita liquidez nessa zona aqui dos 28.600 dólares. tá? Então, parece que o Bitcoin tem grande chance de voltar para essa zona. Depois aqui a região dos 26.700. Se pegar, inclusive, aqui a alavancagem de 80 a 125 vezes, a gente pode ver aqui a liquidez nessa região dos 26.900. E depois aqui ó, a região dos mil dólares, tem muita gente aí alavancada que vai... Acabar aí sendo liquidada, provavelmente. Tá? Então, ferramentas muito boas para você poder se posicionar aí melhor, né? O seu stop, saber onde realizar. Eu achei bem interessante, vale muito a pena as ferramentas. Todos os links aqui na descrição também eu uso no meu dia a dia. Tá bom, caras? Então acho que basicamente isso. Desculpa realmente a demora aí para fazer o vídeo de problemas técnicos aqui no computador. É, mas tá resolvido. Na próxima live não vai ter problema nenhum, vai estar com dor mais rápido. Era o um problema da, da fonte aqui do notebook, estava problemática aqui, mas já foi resolvido. Então, na próxima semana vai ter bastante coisa, vai ter muitas novidades aí, bastante live trade. Espero fazer até mais vezes aí por semana. Tente se tornar VIP grupo. Tente participar do grupo VIP também, que você vai gostar, com certeza, tá bom? E a gente se vê aí, talvez até o final de semana, dependendo do, da movimentação do preço. Beleza? Um abraço!